Aqui, caso você ainda não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Por aqui, neste canal, nós ajudamos profissionais a se tornarem arquitetos expertos na área de TI, que é uma das profissões técnicas mais relevantes e mais bem remuneradas do mercado. E fica o convite para você se inscrever no nosso canal com as notificações ativas, porque por aqui a gente traz conteúdos que certamente vão ajudar você a turbinar a sua carreira. Bacana? Então, bora lá! assim as recomendações né nunca ir por impulso nunca nunca ir na base do impulso tá é, por exemplo pegar tecnologias da moda pô essa tecnologia aqui é, todo mundo tá falando dela precisa usar essa tecnologia para estar tá na moda para estar tá, né, surfando as tecnologias mais novas nunca cair nessa tá isso aqui não é sinal de, de de, de, de melhores práticas, tá? Isso aqui pode ser sinal até de você tá acabando tua cova ali, né? Pode ser que esteja afundando o teu projeto, tá? Pode ser que aquela tecnologia não seja tão boa assim. Então, é importante não cair no modismo, tá? É porque o vizinho utilizou a ah, putz, eu tenho ali um, um ah, uma empresa concorrente que utilizou aquela mesma tecnologia, eu vou usar igual só porque ele usou, vou usar? Não, não faça isso, tá? É, entende também porque pode ter várias coisas ali, ele pode ter um, um, um, um avatar, uma persona digital, né? um cliente que é totalmente diferente do teu, né? o nicho dele pode ser diferente, é, enfim, pode, as parcerias dele podem ser diferentes da sua, o conhecimento tecnológico em casa, em house, ali, pode ser diferente também. Então, toma cuidado com isso, né? porque o, o seu concorrente ou uma empresa que nem é do teu ramo, né? mas é referência tecnológica, utilizou, que você vai utilizar também, tá? É, liderança também. Quando muda o chefe, né, muitas vezes ele fala: "Poxa, vida aqui tá tudo Java, não, não, não gosto de Java, eu quero colocar Dotnet em tudo". Então ele sai mudando, né? E aí tipo assim, mudar nesse naipe, né? Mudar nesse nível, né? Chegar lá e mudar por linguagem de programação, todo o know-how que você tem de pessoas, né, o, capac... o potencial intelectual que você tem está jogando fora, né? todo o conhecimento que você tinha até de, de problemas, de como que foi resolvidos, está jogando fora, porque de repente está entrando uma pessoa que tem um gosto diferente do que... O que a equipe utiliza. Então tem que tomar muito cuidado, é muito importante, né, principalmente você como arquiteto, é se tornar o braço direito desse novo líder o né, mais rápido possível e ajudá-lo, né, mostrando que, olha, a gente precisa, tem muitos pontos aqui que foram já decididos, que foram tomados, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de mudança, né? é, precisa ganhar confiança, lógico, mas é, é, é um ponto que é importante, tá? esse tipo de mudança é muito delicado, né? Pode ser que você tenha mais de. Entrou uma pessoa nova ali, colocou um time novo, e beleza, mas e aí, né? Como é que você convive os dois times? Pode ser bom, né? Mas pode ser problemático também, tem que tomar muito cuidado, tá? E algumas pegadinhas, tá? Tecnologias novas demais, às vezes elas não vão para frente. É, muitas vezes, na verdade, né? A gente já viu várias tecnologias ali que começaram e não continuaram. Vide aí o. o a tecnologia do, do, do, do Google, né, o Angular, a primeira versão, eles jogaram tudo fora e fizeram o Angular 2, né, a partir daí, beleza, mas o Angular 1, des, descontinuaram, né, era até para ter mudado o nome, não mudaram para falar, não, mas é outra, é totalmente diferente, não dá para usar nada, né, então tem que tomar cuidado com tecnologias novas demais, não necessariamente é sinônimo de, de estar realmente na, na, na crise da onda e ser a melhor tecnologia, né. É, padrões e abordagens erradas, você escolher errado ali. Você escolhe uma tecnologia que é orientada a eventos e vai trabalhar com orientação a objetos, vai tentar botar SOLID, entre outras coisas. Não vai dar bom, né? Não vai dar bom, tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também, pegadinha, também tá tentar forçar a tecnologia para atender aquela necessidade. Então, você pega uma tecnologia que não serve para aquilo. Exemplo, vai, uma tecnologia que não é orientada a objetos. É, um Node, por exemplo, não é, né? Você tem o TypeScript por cima, beleza, mas o Node não é, né? E aí você fala, poxa, eu vou implementar polimorfismo no Node. Você começa a fazer marabalismo, ali fica um, um código estranho, né? Para você efetivamente aplicar aquele conceito. Então tentar forçar a tecnologia para fazer algo que ela não foi feita para pode ser um grande erro. Você vai trazer uma complexidade desnecessária e pode ser até que a tecnologia não performe como deveria, Tá? E, por fim, ao terceirizar a sua construção, né? Vou terceirizar o meu desenvolvimento. Muito cuidado com isso. É preciso que se tenha algum conhecimento dentro de casa, alguma capacitação, um curso. Alguém precisa ter um conhecimento dentro de casa para não ficar ali, poxa, legal, a consultoria entregou, e aí o que eu faço com esse produto? Eu preciso manter, evoluir. É, e aí, né? Quem que vai fazer isso? Vou pagar o triplo do preço depois para preço manter? Não pode, né? Tem que ter conhecimento. É, dentro de casa, tá bom? Aqui, você curtiu esse conteúdo? Então eu conto com aquele seu like maroto pra ajudar o nosso canal, pra dar uma força para o nosso canal e pra gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido pra você. Bacana? Então, até o próximo conteúdo.